Olá, estamos aqui hoje para mais uma entrega do grupo de trabalho de educação à distância do Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede Federal, vinculado ao CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Durante esse tempo de pandemia, nós estamos produzindo uma coletânea, que é a educação em tempos de pandemia. E hoje, o nosso tema é Transposição Didático Digital, do planejar ao fazer. Hoje conosco, professor Constantino Neto, do IFMT, professor Igor Paim, do IFCE, e a nossa intérprete de Libas, Luanari. Meu nome é Miguel Zamberlan, e eu vou fazer agora a minha autodescrição. Eu possuo 1,80m, cabelo um pouco ruivo, barba volumosa, estou com uma camiseta gola polo cinza, do meu lado esquerdo tem uma imagem do Instituto Federal de Rondônia, a qual eu estou vinculado, e ao meu fundo, uma cortina e uma prateleira com alguns souvenirs, livros e objetos de qual eu gosto. Tá? Vou passar agora a palavra para o professor Constantino, para que ele possa fazer a sua autoapresentação e falar um pouquinho do grupo de trabalho de educação à distância. Olá, eu sou o professor Constantino Neto, do Instituto Federal Mato Grosso, e junto com o Miguel, estamos nesta entrega de hoje, que vai tratar da transposição didática digital. Uh, no próximo slide, nós podemos verificar a composição, né, dos nossos colegas que fazem parte do GT de EAD. O papel do grupo de trabalho Educação à Distância, do Fórum de Dirigentes de Ensino, do CONIF, é assessorar, ajudar, é, construir situações como essa da nossa gravação, né, que nós estamos fazendo hoje, para é, distribuir em toda a rede como orientação, né, como a, apoio nesses momentos, né, por exemplo, do tempo de pandemia. Ele é composto por colegas de vários distritos federais, né, como o de Minas, Espírito Santo, Rondônia, Maranhão, Paraíba, Ifsul, Ifgoiano e FMT, e FSP, entre outros. Agora, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho 1,70m, cabelos pretos, aparência de indígena, estou numa sala e que, atrás de mim, temos um papel de parede, uma sala é, bastante iluminada, e com vocês agora eu vou passar para o professor Igor fazer a sua... A apresentação, só a auto-apresentação também. Professor? É, é, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Igor Paim, é, do Instituto Federal do Ceará, campus Maranguape, doutor em Educação. E é um prazer estar aqui com vocês. É, minha autodescrição, eu sou branco, 1,70m, cabelos já um pouquinho grisalhos, é, atrás de mim estou usando uma blusa azul de manga longa e atrás de mim tem aqui alguns livros da minha biblioteca. É, hoje a gente traz a baila um tema muito importante que é a da transposição didático-digital, que é justamente uma reflexão bastante assertiva estratégica de como nós podemos transformar traduzir, adaptar um saber científico em um saber a ser ensinado, né? É, é, essa transposição, quando a gente fala a transposição didática, né, vem da teoria de Chevelat é, de 1985, que ele traz esse conceito de transposição didática. A gente tinha naquele momento um mundo em que não fazia uso das tecnologias digitais. Hoje a gente precisa pensar isso de uma maneira qualitativamente diferenciada. Eu tenho que continuar, sim, né, fazendo essa tradução do saber científico ao saber é, a ser ensinado, mas eu preciso também fazer uso de novos canais, novas ferramentas de natureza digital que vão operacionalizar, tornar isso é, uma algo executável, né, e algo qualificado, especialmente em tempos de ensino remoto de educação à distância. Eu sempre digo que eu nunca venho trazer respostas definitivas, mas eu venho tentar ajudar vocês a fazerem perguntas melhores, porque nada está definido, nada está pronto, tudo está em construção, né, especialmente a questão do ensino remoto, que é uma novidade no nosso sistema educacional brasileiro e de, na maioria dos países, já que o ensino remoto ele surge como um ensino emergencial, né, em que vários papéis ficam absorvidos para, o, para a figura do professor, né, que passa a desempenhar aí uma diversidade de, de papéis. Ele é tutor, ele é conteudista, é administrador AVA, ele é designer educacional, ele é videomaker e fora as atribuições, padrões, né, do professor. Então, o que é que eu percebo é que, mais do que é, trazer respostas definitivas, eu quero mostrar para vocês que você, professor, é que saberá utilizar, dentro dos limites, possibilidades e oportunidades, as ferramentas que nós vamos apresentar em termos de tecnologias digitais, em, em metodologias ativas, dentro de uma, de, algum, de uma orientação para fazer essa transposição didática, então a gente precisa responder algumas questões fundamentais. Sempre digo que hoje nunca foi tão difícil ensinar quanto é hoje, nós temos mais desafios, né? existe uma diversidade, uma pluralidade de desafios, existe uma complexidade maior de desafios educacionais, e nos novos tempos e movimentos do ensino remoto, isso se mostra ainda mais provocativo. Então, a gente precisa perceber que essa pandemia nos trouxe muitas coisas, né, muitas dores, muitos é, desabores, muitas dificuldades, mas também nos oportunizou uma crise de crescimento como jamais tinha, tínhamos tido antes. Né? Em um pequeno espaço de tempo, precisamos aí, utilizar tantas tecnologias, tantas ferramentas, e agora? É, precisamos agora pensar, dar um passo além. Não é só conhecer as ferramentas, não é só desenvolver as competências digitais, enfim. Mas é também pensar em como melhor utilizar elas. Então, a gente agora já está no segundo passo. Se no primeiro momento os professores foram pegos de surpresa e a primeira coisa que eles precisavam é saber como fazer uma videoconferência, como fazer a gravação de uma videoaula como usar alguns aplicativos, agora a gente vai precisar pensar de maneira mais qualificada os melhores tempos né, e movimentos de utilização desses recursos. Tá? Então, a, essa crise de crescimento, ela foi necessária, ela era inescapável, inesquivável, né? a gente não podia se esquivar dela, e agora a gente vai estar para, fazendo uma avaliação ainda mais qualificada. Então, esse aqui representa... É uma professora, certo? antes da pandemia, né, o que ela pensava sobre metodologias, sobre tecnologia, sobre transposição didática. Ela nem pensava muito em transposição didático digital. Né? E aí eu coloco assim preto e branco ela porque para dar a noção de passado. Hoje, né, a primeira coisa que ela se viu fazendo tutoria. Então a mente dela aí, meio que se iluminou, né, que é, se expandiu, né, eu sei que isso trouxe é, muitas dificuldades, apreensões, é, às vezes até é, um nível de preocupação extrema, mas o fato é, nós crescemos, nós nos aperfeiçoamos, então ela desenvolveu a habilidade de tutoria, quer dizer, como acompanhar um aluno à distância, é claro que ela, quando eu digo que ela desenvolveu, ou ele desenvolveu, obviamente, é é o primeiro passo, né? começou a desenvolver. Se um professor nunca foi tutor antes, agora ele começa a entender o, qual é o papel do tutor, qual é o papel do designer educacional, aquela pessoa que é, compreende melhor, adequa melhor conteúdos com atividades, com sequência didática, com transposição, exemplificação, em uma jornada formativa. Então, o designer educacional é como se fosse alguém, e eu gosto de brincar assim, que usasse um instrumento fictício chamado pedagômetro, um medidor da qualidade pedagógica de uma aula. Porque é claro que a professora ela vai ser administradora do ambiente virtual, de aprendizagem, vai ser conteudista, mas como é que ela vai adaptar esse conteúdo que ela já sabe para o ambiente educacional à distância, né? Para, para essa, essa plataforma, seja Moodle, seja Solar, seja o Google Classroom, enfim. Como é que ela vai fazer essa, essa programação, esse design, né? Então, assim, o tamanho da aula, será que ela está adaptado? Porque pode o professor planejar uma aula é, muito extensa, num módulo, e no outro módulo, uma aula muito curta. Então, ele vai precisar repensar, redistribuir esses conteúdos, mesclar com questões, então, assim, essa aula aqui, eu poderia é, gamificar ela, poderia fazer um, um brainstorming, fazer uma tempestade de ideias, usando uma ferramenta chamada Padlet, poderia fazer, ou então, us usando outra ferramenta chamada Powerware, enfim, o professor vai pensando, é, dentro de, da, do papel de design educacional, como melhor, é, construir uma sequência didática, né, combinando metodologias, tecnologias, conteúdos, tempo disponível, objetivos de aprendizagem. Então, esse papel do designer educacional, ele é fundamental, e a gente, assim, não teve curso para isso, né? Os professores não, não souberam, pensar, assim, se preparar para criar esses critérios, essas rubricas, o que é que eu preciso considerar numa boa aula? Né, quais seriam as rubricas, sei lá, contextualização, problematização, interdisciplinaridade, criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania, caráter, quer dizer, juízo e competência moral. Então, quais são aí é, os aspectos que eu vou considerar para ver se essa minha aula está realmente boa? Eu estou... É, desenvolvendo níveis superiores de pensamento né, e de linguagem, quer dizer, dentro da taxonomia de Bloom, eu estou considerando que essa minha aula vai estar tá lá, é, estimulando não só a compreensão e a, e a memorização, mas a aplicação do conteúdo, a, a, a análise é, da situação de aprendizagem, avaliação da aprendizagem, a criação de novos conhecimentos, né, que a gente ainda vai retomar essa questão, então, isso tudo é novo para os professores, né, então eles precisam agora perceber que o que funcionava bem no ensino presencial, não vai necessariamente funcionar no ensino à distância e que a gente vai ter que fazer adaptações, e claro, essa professora também virou videomaker, né, produtora de vídeos, então ela precisou desenvolver aí habilidades ligadas à edição, à gravação, né, habilidades ligadas à roteirização. Então, são aspectos que foram é, essenciais para a gente conseguir fazer a nossa transposição didática no mundo digital. Né? Sem essa dimensão, a gente não consegue. E aí, a gente traz novos tempos, novos momentos, novas necessidades. E a nossa criatividade, então, se torna... A nossa criatividade, combinada aí com a nossa força de vontade, nossa resiliência, né? É, se mostra como fundamental para ser bem, sermos bem-sucedidos é, nessa construção desses novos modelos de aula. E aí, eu sempre trago essa imagem da marreta e do ovo, porque eu acho que é importante que a gente entender que não dá para usar as mesmas soluções para todas as situações. Se no passado eu dava uma aula de uma forma X, tá, eu não posso eternamente é, dar essa aula desse mesmo jeito. Eu lembro uma vez, né, eu, assim, eu não, nunca vou identificar o professor, mas um amigo meu, professor também, da minha mesma matéria, por muito tempo, ele disse o seguinte, em um dos cursos que eu ministro, Igor, eu dou a minha aula de fungo do mesmo jeito há 20 anos, não vejo problema. Aí eu disse o seguinte, rapaz, há 20 anos, se você está dando do mesmo jeito, já tem o primeiro, pelo menos um problema, a classificação de fungo já mudou aí umas, quase umas três vezes aí. Né? Então, a gente tem, você já, já está desatualizado nisso. E se você usa a, as mesmas soluções é, para uma turma de 20 anos atrás, é diferente, porque as gerações Y, os milênios, Z, Alpha, eles já nasceram no mundo com a tecnologia, eles entendem o mundo pela digitalização da vida. Então, eles vão entender... É, a necessidade de usar ferramentas e canais de comunicação que pessoas há 20 anos não precisavam, há 30 anos não precisavam. Então, a gente precisa compreender que se eu não, se a minha transposição, minha forma de traduzir o conteúdo, as minhas estratégias empregadas, elas não se é, consorciarem, se harmonizarem com as tecnologias, eu vou ter uma dificuldade muito clara de... É, é, de ser é, compreendido, ser aceito, ser entendido, né? Você, alguém meio que anacrônico, desencaixado com o mundo. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu não posso também ter usar aula-palestra para todas as aulas, né? É, como eu sempre digo assim, como eu chegar no restaurante e segunda-feira o prato é arroz, feijão e ovo, na terça-feira arroz, feijão e ovo, na quarta-feira arroz, feijão e ovo e bife, botar um bifezinho, né, pelo menos então se for sempre a mesma comida sempre a mesma coisa o aluno vai se cansar então a gente tem que ver essa adaptação agora vamos entender um pouquinho mais o que é, é a transposição didática né é, a, é justamente essa transição do que do conhecimento que é tido como útil do ponto de vista social em um conhecimento que possa ser ensinado então é aquele conhecimento científico importante né e como o Yves Chevelar fala é, ele deve ser um conhecimento é, na concepção dele, quando ele traz, em 85, e depois os trabalhos dele, né, que ele é a grande referência, na, ele é aqui que mais desenvolveu esse termo, né, sobre transposição didática, ele vai colocar assim, que o, o conhecimento ele precisa ser aí despersonalizado, despolitizado, na visão dele, né, e para ser assim, é, melhor mensurado, aquilatado, para, o seu, seu, para a sua tradução, certo? Para a sua adaptação, para ser um conhecimento a ser ensinado. Então, ele vai colocar né, que a gente precisa saber que, é, é o que ele chama assim, de despolitização, de desestruturação, de separação de um contexto que o originou, dividido em partes, então é como se eu pegasse um conteúdo e colocasse ele... Limpo a minha frente, tá certo? É, Tentasse, assim, o que? A preocupação do autor é, é tirar vícios, tirar é, estigmas, tirar é, qualquer marcação que pudesse enviesar a, a essência daquele conteúdo para os novos aprendentes, né? para os aprendizes. Então, assim, eu preciso, é, não posso pegar, sei lá, uma, uma ideia, digamos assim, vou dar um exemplo, sei lá, sobre aborto, e colocar ela já com um lado a favor ou contra, ele, ele colocaria o conhecimento de uma maneira mais pura, mais descritiva, e deixaria que depois os próprios alunos é que fizessem o seu processo de valoração. Então, não caberia ali, naquele primeiro momento, essa essa coisa de eu politizar ou valorar o conteúdo né não não não, não seria certo para isso porque isso poderia e com o passar do tempo corroendo o saber científico e, e fazendo com que ele ficasse tendence, é, tendencioso para um ou para outra necessidade ou interesse ou viés então assim é, ele fala dessa parte de desestruturar dentro sua teoria, né, em parte, depois reestruturar em um novo saber dotado aí de subjetividade dos agentes envolvidos. Então, quem vai subjetivar, quem vai valorar, seriam os próprios alunos ali, né, e o próprio contexto de aprendizagem. Não caberia ao professor trazer essa valoração prévia, né, então, dentro de uma, de uma abordagem dele. Mas é claro que isso é um tema aí para discutir, porque eu sei que tem muitas visões em termos da educação, e o bom da educação é isso, é a pluralidade de ideias. Né? Se a gente já deveria ou não é, é, informatizar ou valorar mais ou menos um conteúdo. Eu sei que tem diferentes tipos de conteúdo, né? é, diferentes abordagens, mas é, é uma discussão que eu não vou estender por aqui agora. Mas o que é que a gente precisa perceber é que quando eu for fazer essa transposição, eu tenho que me pensar muito bem também o que é que eu pretendo, aonde é que eu quero chegar, eu tenho que, né, o conhecimento que vai ser aprendido, ele tem que ser recordado, né, memorizado, mas tem que ser compreendido, tem que saber aplicar ele em contextos do mundo real, tenho que saber analisar, né, digamos assim, as partes do problema, né, do assunto, do tema, da questão, eu tenho que saber avaliar, e esse avaliar aí é maior do que eu analisar, porque é como se eu... É, é, é a avaliação da análise, é o pensamento sobre o próprio pensamento. Quer dizer, é, quais os critérios eu usei para fazer minha análise. Então, quando eu vou avaliar, é um nível superior de, de crítica, né? de, de profundidade. Então, eu vou chegar em camadas mais profundas é, dos critérios que eu usei para analisar, porque se eu fosse analisar um conteúdo, né, e tivesse, é, pegasse uma, uma tendência, uma versão de pensamento, poderia, sei lá, uma visão mais negativa ou positiva, né, sei lá, se eu estivesse trabalhando com uma questão de transgênicos, alimentos transgênicos, e aí eu estivesse fazendo uma análise, mas mais tendenciosa para um, uma visão positiva, eu não estaria... É, explorando níveis superiores de pensamento, então teria que na avaliação, na, na frente seguinte, pegar o tema transgênico e avaliar ele na visão positiva, numa visão crítica, numa visão é, criativa ou então é, é, inconformista, quer dizer, o que é que eu não pensei ainda sobre os alimentos transgênicos, existem outros aspectos, posso fazer uma tempestade de ideias aqui ou não e tal, então, é, eu veria também uma visão resolutiva, então, eu poderia pegar diferentes frequências de pensamento sobre um conteúdo, aí já chego no nível de avaliação, né? E o que é o um nível de criação? É quando eu é, extrapolo e vou além é, daquele conhecimento, a, a oportunizo ao aluno a, a possibilidade de... É, questionar e criar novas soluções ou expansão daquela ideia, né, uh, novos caminhos, novas formas de interpretar, então, encontrar novas soluções para os velhos problemas. E aí, o que é que eu fico pensando, minha preocupação é, se a gente, na, na, no ensino presencial, a gente tendia apenas a ficar nos níveis de recordar e entender, né, recordar e entender do... É, dos conteúdos, para mim o aluno aprendeu quando ele entendeu e ele respondeu corretamente a questão, atendeu a resposta que eu queria, ou seja, eu estava só estimulando o pensamento convergente, agora não, agora eu quero saber se ele sabe aplicar aquilo para contexto real, se ele sabe fazer uma análise crítica, se ele sabe criar novas possibilidades, meu ensino remoto, será que ele é capaz de subir a todos esses níveis? Então a gente tem que pensar muito bem que quando eu for fazer essa transposição, é um processo de, de tradução de conhecimento científico a é um saber assim ensinado, mas que eu preciso ter critérios de mensuração. E por isso que a gente tem que ter os nossos objetivos, que eu chamo de. Eu chamo não, né? Eu uso o termo que já existe, objetivo SMART. Quer dizer, meus objetivos de aprendizagem para aquele assunto, né? Para aquela transposição que eu vou fazer, eles são específicos? Quer dizer, o que quer dizer essa, esse específico? né, é, esse SMART é a abreviação de, de palavras em inglês, né, o S é de específico, então meus objetivos são específicos, o que é que eu quero, qual é o conteúdo que eu quero trabalhar, quais as competências que eu quero que o aluno desenvolva eu tenho que ter claro porque eu não posso ser uma pessoa imberbe, né assim, despreparada eu sempre brinco que a educação é e não é para amadores porque ela não é para os amadores os os inexperientes, os paraquedistas, os que entram na profissão, é apenas porque entraram, não tiveram assim um planejamento. Eu quero que, a, que, a, que seja, não seja para esses amadores, esses aventureiros, a educação tem que ser para os amadores que amam, certo? Então, quem ama a educação se dedica, se aperfeiçoa e entende de uma maneira é, bem técnica que toda aula ela tem que ser planejada, tem que ser pensada. Como é que eu vou fazer essa adaptação do conteúdo àquela minha turma que tem um conjunto de necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos? Isso, sim, torna a minha transposição bem feita. né? Quando eu considero os critérios, como é a minha audiência. Então, meus objetivos, para aquela audiência, meus objetivos estão específicos? Eu, já, eu sei exatamente o que eu quero? Porque... Eu não posso dar uma aula de Revolução Francesa simplesmente citando a sequência de fatos, porque isso é simplesmente uma reportagem. Né? Reportei o conteúdo. Li, praticamente. né? Então, eu narrei. Isso não é, não é uma aula que seja, de fato, instigante. A aula tem que ter, é, dentro dela, vários elementos que façam com que o meu objetivo seja alcançado. Por exemplo, se eu estivesse falando... É, coisa simples, é, se eu for falar sobre é, assunto político, violência. Por que a violência no Brasil é tão alta? Aí a pessoa, aí eu posso usar a técnica dos porquês sucessivos, né? ou então a técnica da árvore de problemas, mas o porquê sucessivo ele é bom, assim, é muito simples. Por que a violência no Brasil é tão alta? Aí o aluno dá uma resposta. Ah, porque existe muita desigualdade social. Certo, essa foi uma resposta. E aí você passa para a segunda camada de pensamento. E por que existe muita desigualdade social? Ah, aí a pessoa diz: ah, porque existe muita corrupção na política, ou então ela abre para várias possibilidades, porque tem corrupção por causa do nosso passado colonialista, enfim, não sei, ela começa a abrir possibilidades. E para cada resposta que ela dá, você faz um novo porquê. E faz um novo porquê. Você vai, pelo menos, até a quinta ou sexta camada de porquês e faz com que a pessoa não fique satisfeita é, com a primeira resposta que ela dá, porque a primeira resposta sempre é mais superficial, né? Assim, eu estou generalizando, mas tende a ser mais superficial, porque a gente sempre tem mais o que investigar, e aprofundar, e escavar para saber as realidades. Então, depois disso, eu posso criar, né, é, assim, uma relação entre o problema, suas causas e suas consequências, numa técnica chamada árvore de problemas. Então, assim, eu tenho que ter meus objetivos específicos. Eu tenho que ter eles bem mensuráveis, tá certo? É, é Measurable, quer dizer, eu tenho que tornar... É, como é que eu vou mensurar aquela... A, a, si, se a aprendizagem aconteceu, se a transposição foi bem feita? Né? Eu tenho que avaliar. Vou avaliar só de forma somativa... Né, de por nota, eu vou avaliar de forma diagnóstica, ou eu vou avaliar de forma formativa, avaliação formativa que pega elementos de comportamento, de motivação, de engajamento, né, de desfrutabilidade do aluno. Então, como é que eu estou mensurando isso? Quais são as minhas rubricas? Eu, te, eu pensei sobre isso? Porque eu tenho que pensar como é que eu vou mensurar da melhor forma, porque tem um conteúdo que eu posso fazer de uma maneira mais somativa por nota. Mas tem outros que eu preciso ter outros elementos ou rubricas de análise. Então, eu preciso ter objetivo smart, esperto, de melhor mensurar. E eu também posso até fazer, como os finlandeses chamam, né, do inglês, Outcomes Assessment, avaliação por resultado de aprendizagem. O que é que o aluno produziu em primeira mão, de forma autêntica, o que é dele? Isso é uma forma de mensuração. Outra coisa, o A, né, que é a como eu vou alcançar esse meu objetivo? Ele é alcançável, né? Dentro está dentro do tamanho dos meus braços e pernas para aquela turma, né? Então assim, e dentro da minha transposição, eu estou alcançando essa transposição adequadamente. Eu vou mostrar. Ah, Igor, você tem que avaliar aí a complexidade do tema, a sua audiência, para você poder ver se aquilo ali está alcançável, né, dentro do nível de cada pessoa, e também dentro da educação geral específica, porque, por exemplo, a minha metodologia para ter esse alcance, ela tem que ser adaptativa, o que é alcançável na educação geral é diferente... Da, da educação de jovens e adultos, da educação de detentos, da educação de autistas, da educação de cegos, de surdos, de altos habilidosos, de deficientes intelectuais. Então, assim, são frentes que a gente precisa pensar para saber se aquilo está alcançado. Porque quanto mais padronizado, mais chance de estar limitado porque eu boto num padrão e as pessoas que estão fora desse padrão não alcançam. E outra coisa, esses meus objetivos, essa minha transposição, ela está realística? O que quer dizer esse Realística? Quer dizer, ela considera a contextualização, a problematização, a interdisciplinarização dos conteúdos, ou ela está só no plano abstrato das ideias, des, desvinculado com o mundo real? Não existe aprendizagem que não se volte para o mundo. Não posso ficar lá no plano das ideias. Tudo bem que algumas matérias são é, mais teóricas, né? a matemática pura, você vai estudar a teoria dos números e tal, mas o esforço do professor do século XXI é de dar sentido também é, do conteúdo ao mundo real, porque senão o saber científico, quando ele se torna um saber assim ensinado, ele precisa ter conexão com o mundo real. Aí você pode lembrar do arco de maguerês, né, de sair de um problema, é, problematizar, buscar informações, voltar a aplicar no mundo real. né? Então, você tem que dar uma olhada naquilo lá. E o outro aspecto, meu objetivo está dentro do time, do tempo? Ele é executável? Ele está dentro dos no das nossas possibilidades de alcance? Então, se não está dentro do tempo, ele, ele não pode ser feito. Então, se eu tenho uma... uma trans um objetivo de aprendizagem e uma forma de fazer a transposição progressiva de um conteúdo que o ideal seria seis meses e eu só tenho dois meses, então eu tenho que é, remodelar isso aí. Né? Então, eu tenho que aquilatar, valorar, redistribuir, fazer um novo design de distribuição de assuntos. Alguma coisa vai ter que ser né, emagrecida, outras coisas ir redistribuídas. Tá certo? Agora, é, no nosso próximo slide, a gente vai perceber através de um método que é chamado 5W2Hs, como melhor pensar sobre a execução desse, desses objetivos e dessa transposição. Vai ser um, uma espécie de um tutorial passo a passo. No nosso próximo slide agora. Bom, pessoal, como eu tinha acabado de dizer, a técnica dos 5W2Hs vai nos ajudar a melhor pensar é, sobre o processo da transposição. A gente sabe que a transposição didática, digital, ela começa com o planejamento do professor, ele sozinho, pensando. Normalmente é assim, né? Dificilmente um professor é, faria esse planejamento junto com os alunos, o que seria ótimo também, mas, via de regra, começa com o professor, mas nunca se materializa, se realiza com ele sozinho, não pode. Porque se ele tivesse na mente dele, que vai realizar todo o processo da transposição sozinho, ele vai, é, vai cometer o erro de se inserir na abordagem da aprendizagem centrada no professor. Ele planeja, ele realiza e o aluno é apenas alguém é, passivo e observador do processo. Para que a aprendizagem seja verdadeiramente significativa, o aluno tem que ser é, autônomo, participante, né, ativo dentro do processo. Então, ele tem que estar verdadeiramente incluído, participante. Então, para que essa transposição, de fato, aconteça, a, a gente tem que ser, tem que cobrir algumas rubricas, algumas questões, responder algumas questões fundamentais para fazer que aquilo ali funcione, de fato. E aí, eu trago o 5W2H, que é uma técnica lá do pessoal da administração, do marketing, mas que dá muito bem para ser usada na, na, na, na educação, seja nessa parte do planejamento, da transposição, seja na parte mesmo de, do uso como metodologia de ensino. Então, por exemplo, a primeira questão que a gente vê, né, é a questão assim, do porquê né, fazer isso. A gente sabe que é, a transposição precisa ser feita porque tem que ser bem feita, né? É, porque ela vai assegurar é, que realmente o conhecimento científico se torne um conhecimento alcançável, inteligível, compreensível, né? E para que isso aconteça, você vai ter que ter uma série de critérios a observar. Então, assim, você também tem que entender que como justificativa está ligado aí a um maior e melhor engajamento dos alunos, maior motivação deles na aprendizagem, né, porque quanto melhor é, eles entendem o conteúdo, mais sentido e motivação. Quem é que gostaria de assistir uma palestra que não está entendendo nada? Né? Normalmente a pessoa é, pularia. Ou então, que já está entendendo tudo e que é só repetição. Pode acontecer também com um aluno alto habilidoso. Imagine você, se você fosse assistir uma aula em que o professor fosse passar uma hora com o professor apresentando as letras do alfabeto. <risos> Olha, esse é o A, esse é o B, quer dizer, seria é, altamente é, desagradável, né? Então, assim, eu que trabalho muito na parte da pesquisa de altas habilidades, superdotação, a gente tem que entender que é, no processo de transposição didática, nossa audiência também é, precisa ser conhecida para ser melhor é, tratada. Então, assim, é, o que eu preciso fazer para um aluno habilidoso superdotado, é diferente de uma educação geral. É diferente para um autista, etc. Então, as motivações, né, a justificativa, esse porquê de, de como fazer bem uma transposição didática e como utilizar bem metodologias ativas está ligado ao nosso senso de propósito ético, né, que de que cada aluno é único e que nós devemos respeitar é, o direito de todos a ter uma educação de qualidade, porque no momento em que o professor é, faz de qualquer jeito essa transposição, ele, ele não, não respeitou, aí ele não atendeu a essa necessidade que cada um tem, então a gente precisa sim é, ser muito atencioso, ser muito bem preparado é, para poder fazer essa boa transposição, então são justificativas de Desse aspecto, mas também a gente tem que ir para um aspecto prático, que é o quê que a gente vai fazer, né? Então a gente tem que entender é, que metodologia eu vou utilizar, e aí você tem metodologias assim que vão te ajudar a fazer uma melhor transposição, às vezes, é, uma técnica de investigação, técnica de criatividade, técnica de debate e discussão, né? Então, se eu quero trabalhar se eu preciso trabalhar com um assunto que tem um certo nível de profundidade, de diversidade de ideias, né? então eu tenho que tentar buscar aí um método que me, me mostre assim, as diferentes frequências de pensamento. Em outro vídeo, a gente falou da técnica dos seis chapéus, ela pode ser usada para esses debates, né? mas poderíamos usar também o learning café, é, porque o learning café, ele se baseia Assim, você pegar um grande tema, dividir em partes segmentares, assim, por exemplo, é, vou dar um exemplo que eu uso no meu curso. Educação para o século XXI, certo? E aí, dentro da educação para o século XXI, a gente poderia ter vários subtópicos. Então, eu estou aqui com uma turma de 25 professores, né, que vão pensar nesse tema, aí eu pego os subtópicos sei lá, perfil do estudante contemporâneo. Né? Vamos caracterizar esse estudante para melhor... É, realizar essa educação no século XXI. Quais são as metodologias ativas que existem? Grupo 2. Grupo 3. Quais são as tecnologias digitais? Quais são, qual o é um novo modelo de gestão escolar, né? Ou modelo de escola? Seria um grupo 4. E o grupo 5. Quais são. É, o que é, que é esperado dos professor do século XXI? Né? Já que a gente pensou do aluno, vamos pensar também do professor. E aí, é, se eu tenho essas cinco frentes, digamos, exemplo, de. É, de discussão, de debates, eu posso pegar a turma e dividir em cinco equipes, né? Eu já estou entrando um pouquinho no como, mas é só para vocês entenderem assim. Aí, em cada equipe, você poderia ter aqui, ó, equipe A, está discutindo o perfil do estudante contemporâneo, e cada um discute um tema diferente, né? Dentro desse assunto. Aí, as pessoas vão discutir por uns 10, 15 minutos aquele assunto. E em cada equipe tem uma pessoa que é o secretário, que anota todas as ideias importantes. Aí, por exemplo, o, a, o aluno do século XXI, ah, são a, a, a perfil millennials, né, geração Y, e alfa, eles têm, são multiplataformas, fazem multitarefas ao mesmo tempo, têm menos paciência com a questão do processo, é mais teleológico, que é tudo ao mesmo tempo, é, vivem na sociedade do miojo, que, que é tudo rápido, né? menos de três minutos e tudo, eles entendem o mundo pela digitalização da vida e a pessoa vai anotando o que os professores estão discutindo. Depois desse tempo, o que é que acontece? Digamos que no meu grupo A tem cinco professores discutindo o tema, né ou no caso cinco alunos, que você pudesse pegar um tema lá. Depois desse tempo, desses cinco professores, quatro professores saem do grupo A e vão para o grupo B. Do grupo B, que também tinha cinco, quatro saem do grupo B vai para o C, do C vai para o D, do D vai para o E, do E vem para o A. Então, o E estava discutindo sobre o perfil do professor e agora os quatro professores vão para o grupo A. Só fica em cada grupo o secretário, que é quem justamente reporta o que foi dito anteriormente, para que as pessoas cheguem e não encontrem uma lista só de, de caracterizações, sem nenhum tipo de contextualização. Então, o secretário ele faz isso. Olha, as, as equipes anteriores disseram isso, isso, isso. Como é que a gente pode ampliar? Aí, o que, é que vocês estão vendo? As pessoas estariam... Separadas no tempo, mas no mesmo espaço. Então, cada um vai, cada grupo tem a oportunidade de discutir todos os assuntos, tá? Inevitavelmente, o secretário é o único que não se move. Mas é, é. A ah, Igor, e dá para fazer isso agora na de forma remota? Eu digo, fácil. Eu faço com meus alunos de forma remota. Mas como é que eu faço? Salas do Google Meet. Então eu digo assim, olha. A gente vai, entre duas horas e duas e dez, a equipe A fica nessa sala, depois vocês vão sair e vão entrar na sala, nessa outra sala, depois vocês vão sair na, na outra sala, a única, que é o secretário que vai ficar na sala do início ao fim, certo? De duas até duas e cinquenta, que ele vai ficar lá, quando as cinco equipes rodarem todos os grupos. Então, eu já fiz isso, até, me orientando no trabalho, a gente até publicou agora um artigo, usando com professores esse método, Usando o e Café no formato remoto. Então, é possível? É, então eu tenho que ir aqui nessa forma de, de como melhor desenvolver um assunto, né? Eu tenho que saber o que, que tem de metodologia, o que que tem de tecnologia, quais são os tipos. Esse o que ele é muito amplo, tá? Porque ele também vai pensar assim: quais são os objetivos de aprendizagem que eu quero? É o que é, o quê, é o, o quê multidimensional. Tá? porque ele vai pensar meus objetivos de aprendizagem, o conteúdo que eu preciso ensinar, a metodologia que eu vou usar como ferramenta, a tecnologia que eu vou usar como canal, e assim eu separo as ideias principais. Então, aí o meu, meu pensamento vai ficar ó, bem mais qualificado, bem mais resolutivo. Né? Então, assim... Pessoal, um, uma coisa bem planejada, ela já assegura aí pelo menos uns 70%, 80% do sucesso. Os outros fatores, né? A gente pode não prever, mas quando você faz bem, você tem, inclusive, é, situações de escape. Não deu certo? Vou para essa outra situação. Ah, não deu certo o Learning Café? Não funcionou bem? Vou fazer o painel integrado. Ah, não deu certo aqui? Vou fazer um fishbowl. Ah, então, né, com essa turma não funcionou bem? Na próxima vez eu vou fazer... É, um debate de dilemas morais, ou fazer um termômetro de opiniões, usando o método de Graham. Então, assim, a gente não tem tempo para mostrar todos esses métodos, mas eu quero deixar mais os professores inspirados a saber que existe, sim, um grande guarda-chuva de métodos, que eles são os seus braços e pernas, tá? para poder saber se você é, consegue fazer de fato essa transposição. Né? Então, eu sempre gosto de comparar digamos assim é, um bom vamos imaginar assim a boa didática de um professor como se fosse um corpo humano tá um corpo humano o corpo humano eu vou dizer que a cabeça do professor né para vamos dizer que esse corpo humano represente o poder didático do professor a cabeça de estar tá relacionada aos objetivos de aprendizagem que esse professor quer alcançar com os alunos a criatividade dele os princípios, os valores, o senso de propósito ético. A cabeça comanda o corpo, diz para onde ele vai. Está ligado aos conhecimentos e tal. Mas o tronco seria, digamos assim, os referenciais teóricos, né? Que dá sustentação, digamos assim. Eu posso ter ótimas ideias, ótimos pensamentos, ótimos princípios e muita criatividade. Mas se eu não tiver um tronco firme, ereto, né? eu é, fosse um tronco curvo, como alguém que tem escoliose, tem cifose, eu poderia ter a melhor ideia do mundo, mas a, a minha didática já teria um problema de coluna, digamos assim, ela não fica em pé direito. Então, eu tenho que ter um bom referencial teórico. Quem é que eu estou lendo? Ah, eu estou lendo Mohan, eu estou lendo é, Piaget, Vygotsky, Freire, eu estou lendo... É, Passe Salberg, né, eu tô lendo o Joseph Ranzulli, eu tô lendo os bons referenciais, então eu tô me montando um tronco referencial teórico muito bom. E o que é que são meus braços e pernas? Meus braços e pernas no corpo, eles são os meus apêndices, eles me dão o alcance até onde eu posso ir, né, então assim, é, se eu tiver os braços e pernas muito curtos eu, e um tronco bom e uma cabeça legal, mesmo assim eu não consigo me mover, Certo? Então, eu tenho que ter essa amplitude, esse raio de ação. Então, o que é os braços e pernas? É a metodologia e a tecnologia que eu vou usar. Então, o método que vai me dar movimento e é a tecnologia que é o meu canal multidimensional de expressão, de recepção e tal. Então, esse o que ele é muito importante tá certo? Assim, eu, depois eu posso até passar uma lista, uma lista em Excel que eu tenho aqui, de várias ferramentas digitais e algumas metodologias ativas associadas a elas, para que a pessoa possa, né, o professor, quem vai pensar isso é o professor, o que, é que ele pode usar ali, para aquele conteúdo e tal, enfim. Então, esse o que é muito importante. Depois esse o que o professor tem que pensar quem vai estar envolvido. Conhecer a audiência, né? saber se é, são pessoas, né, como eu já falei, da, da educação especial e da, da educação geral, né, eu vou dar aula para é, detentos, para indígenas, para autistas, enfim, eu, eu preciso conhecer esse meu público para melhor transpor esse meu conteúdo para melhor utilizar o método, para melhor usar a tecnologia. Não adianta, por exemplo, eu ter a melhor das ideias, mas meu aluno usar uma internet 3G que ele não vai conseguir fazer uso de todas as ferramentas, digamos assim, que ele tem um, um pacote de dados que é insuficiente. Então, o professor ele tem que perceber que, se, por exemplo, ele desprezar essa ideia de quem, né, do público, ele fere aí de morte a qualidade da transposição dele, fere de morte a, a capacidade dele atingir os objetivos de aprendizagem, porque se meu aluno não tiver acesso àquele conteúdo, Nada adianta eu ter super estratégia se, no final, o aluno não tiver conhecimento, não tiver condições né, de acessar aquilo ali. E eu também tenho que entender as características desse aluno. Né, o que ele precisa saber, qual é o nível, quais os conhecimentos prévios. Porque, por exemplo, ó, quando eu pego um vídeo que eu gravo, uma videoaula minha, <risos> certo? É, eu boto ela no YouTube como não listado, porque ela não vai ser pública, porque ela é para aquela turma. Eu gravei aquela aula para aquela turma. Então, eu não quero que... Né, é uma coisa específica. Aí, eu boto lá como no YouTube como não listado. Aí, depois, eu pego aquele link e levo para o Edpuzzle. Certo? Que é o quê? O Edpuzzle é um site. É pago. É, mas dá para usar gratuito. Tudo que eu recomendo aqui é porque que dá para usar gratuito muito bem. Tá certo? Então, você nem precisa pagar a conta dele, só se você quiser. Mas não precisa, não. As ferramentas que ele vai te dar mais não vai te fazer tanta coisa, mas enfim. Que o Edpuzzle não me escute isso, né? não vai dizer que eu tô, não estou tô promovendo, mas assim, eu uso da forma gratuita, é muito bem, e estou feliz com isso. O que é que eu faço? Eu pego meu link do YouTube e levo para o Edpuzzle. O que é que o Edpuzzle permite? Eu criar uma sala virtual, inserir questões, exercícios, tá? Questões abertas, questões fechadas, no meio do meu vídeo. Então, meu vídeo que tem, sei lá, 40 minutos, no minuto sete, a para minha apresentação, aparece um exercício do lado, certo? O aluno responde, aí eu sei que eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a questão e depois eu não vou comentar ela, certo? Digamos assim, eu estou no meu slide, aí eu apresento a questão, digamos uma aula assíncrona, né, pessoal? Uma aula que foi gravada. Aí eu digo assim, olha essa questão aqui e tal, aí eu já sei que eu vou depois fazer o seguinte, vai parar ali, aí vai parar vai aparecer a questão, o aluno vai responder, certo? E depois, eu no meu vídeo, já sai explicando. Então, o aluno responde, já tem a resposta na hora, dá uma sensação de interatividade, e eu vou ter é, toda a minha aula sabendo quem viu o vídeo todo, porque o EdPuzzle dá essa estatística, se ele respondeu todas as questões, qual foi o percentual de acertos, e quando eu chegar na minha aula síncrona, que é isso que é interessante, ó, no ensino remoto, eu preciso saber, isso também faz parte um pouco do como, que eu vou gravar a síncrona e depois eu vou deixar ela, eu vou ter um encontro síncrono com os alunos. Eu, acho que é o ideal, sabe? meu melhor formato é assim. Eu gravo, boto no YouTube, levo para o Edpuzzle, os alunos respondem. Quando eu vou para a minha aula síncrona, para aprofundar o conteúdo, para tirar dúvida, eu já tenho todo uma avaliação diagnóstica, quem acertou mais, menos. Eu digo, olha, pessoal, 77% acertou essa questão. Ó, oh, Vixe, mas 84% errou essa questão 4 aqui. O que, é que vocês não entenderam da minha explicação? Vamos aqui, vamos entender mais. Aí, o que, é que acontece? Eu consigo ter melhor sistema de calibragem, de acompanhamento né, dos alunos. Não posso simplesmente fazer uma gravação e jogar no YouTube é, e não ter feedback. Eu, por isso que eu levo para o Edpuzzle, porque eu vejo se o pessoal assistiu, eu vejo como eles responderam, e quando eu vou para minha aula síncrona, eu já vou bem informado, sabe? Para poder saber como é que está o perfil. Eu já tenho um diagnóstico. Então, eu preciso disso, então eu me preocupo muito com esse quem para poder ter mais qualidade na minha aula. Aí, o que é a questão do onde, né? onde um a minha aula vai acontecer? Ah, essa é até mais rápido de responder, pensar, né? Quando eu, eu, eu penso em metodologias e tecnologias, eu vou dizer assim, ah, eu vou realizar isso aqui numa aula de campo, numa aula presencial, vou realizar essa aula aqui, no Edpuzzle, né? Nesse, nesse programa, é, vai ser à distância, vai ser por meio de um quiz, no Carru, no Quiziz, no, no Padlet, no Quizlet, são vários nomes, né, depois eu posso passar esses nomes aqui, mas bem que tem no finalzinho aqui, eu boto uns slides finais que tem só a lista de programas aqui, e também posso passar depois uma lista com o arquivo em Excel que está bem organizadinho. Então, a gente precisa saber exatamente o lugar, né, o espaço, real ou virtual, em que há, em que a transposição vai acontecer, né, para que ela melhor aconteça. Tem locais que tem, tem conteúdos que vão ser melhor transpostos em ambiente presencial, outros à distância, outros... Agora, como eu estou agora... Todo mundo está né, no ensino remoto, eu sempre tenho que pensar o seguinte, olha, eu tenho meu ONDE, meu ONDE no formato assíncrono e meu ONDE no formato síncrono, quer dizer, meu ONDE gravado e o meu ONDE online com os alunos tirando dúvidas. Então, a gente... Agora, quando voltar às aulas... É claro que, como o Einstein dizia, a mente que se expande jamais volta ao tamanho que era. Então, o que é que eu quero dizer? No ensino híbrido, provavelmente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter minha aula presencial, mas já que agora os alunos já estão acostumados com essa questão da plataforma, eles vão continuar tendo parte do conteúdo à distância. E eu vou fazer esse, esse ensino híbrido funcionar de uma maneira natural. Né? Então, a gente pensa aí que o onde tem que ser também... Né? Aí, o que é que acontece? Agora eu vou pensar quando vai acontecer isso, né? É o meu, meu novo tempo, né? Então, aí também se relaciona um pouquinho aí do assíncrono com o síncrono, relaciona-se aí com as atividades que tem uma data de entrega mais curta, menor, e uma, uma posterior. Então, o professor também vai aquilatar também que cada tarefa, cada atividade, ela vai ter o seu melhor tempo. Então, se você usa, se você vai trabalhar um assunto, né, usando aprendizagem baseada em projetos, isso é para uma coisa que demora semanas ou meses, ou uma aprendizagem baseada em problemas também demora mais, mas é, o tempo que eu posso precisar para um debate de dilema moral, que eu posso também fazer, né, totalmente pelo MIT, um termômetro de opiniões, uma corrida, uma corrida intelectual gamificada, aí você pode ver se quando, né, em termos de tempo, é, é melhor qualificado, né, porque vai ter, a, vai ter conteúdos com determinados métodos que podem ser feitos aí em 30 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, em uma hora ou em dias, em vários encontros, tá certo? Então, esses são pensamentos que a gente precisa ter, ter bem montado. Agora, como? O como é uma das perguntas mais difíceis o professor responder porque é onde ele mais se perde porque às vezes ele não sabe assim como executar o um método por isso que eu digo você tem que ler você tem que ir atrás descobrir comece com o um método mais simples instrução por pares é um dos mais fáceis e, e mais aderentes né é o learning café que eu acabei de falar né ele é também bem simples é, deixa os métodos um pouco mais difíceis, como aprendizagem baseada em projetos, quando você já tiver um traquejo, tiver que ter experimentado outros métodos mais simples, e o como é justamente a sequência didática, né? Quer dizer, essa sequência didática é saber o passo a passo, vou fazer isso, então, se assim, vou dar um exemplo, método Poe, né? O Poe é um método é, criado aí por dois... Senti dois é, professores da Universidade de Monash, na Austrália, é, Richard Gunston e Richard Whiteman. Esses dois cientistas, esses dois, cientistas, esses dois professores, é, fizeram um método chamado assim, baseado no sócio interacionismo de Vygotsky, né? Eles fizeram, a aprendizagem ela deve ter três momentos, previsão, observação e explicação. Então, é, vou, dar, vou explicar mais ou menos assim a técnica. Você chega e você é um professor de ciências. E você vai explicar fases da Lua, Lua, órbitas e tal, e vai falar sobre a Lua. E aí o que acontece? Para fazer as fases da Lua, um professor, no método tradicional, faria sua transposição didática como? Chegaria, faria uma explicação teórica, uma explanação. É isso? É, a Terra, a Lua e o Sol nessas posições, aí a sombra da Terra sobre a Lua produz essa fase e tal, etc., e começaria a fazer explicação, e o aluno iria acompanhando a explicação. Isso não quer dizer que seja ruim, de forma alguma, se um professor explica bem, dá bons exemplos, contextualiza bem, funciona, pode funcionar, mas pode, aí o aluno tem uma participação menor. Eu não estou querendo, é, assim, falar mal da aula tradicional em si, porque é, temos professores muito talentosos, que tem uma forma de explicar muito didática, muito clara, divertida, né, que consegue cativar os alunos, é excelente, mas não existe nada que seja bom, que não possa ficar melhor. E quando você usa o método Poi, que ele é ótimo para ciências e matemática, você pode, por exemplo, assim, na fase da previsão, começa assim, previsão, aí você tem um momento que é, é a introdução em que você começa, você... Insere o assunto, contextualiza, chama a atenção, desperta a curiosidade. Aí você começa assim: Ó, oh, pessoal, já pensou aqui? A Terra, a lua e o Sol. É, você, ele começaria explicando mais ou menos assim: Ó, em torno da lua, vocês já ouviram falar da lua de sangue? Vocês já ouviram falar da lua cheia? O mito do lobisomem e tal? As, as simpatias que estão ligadas às fases da lua. Então ele começaria provocando do que é familiar, então trazendo exemplos, é, brincadeiras, notícia de um jornal, até uma, é, uma piada, enfim, ele colocaria um contexto para ambientação, para deixar as pessoas mais à vontade sobre aquele novo assunto que ele vai introduzir. Se ele estivesse falando, se ele fosse dar uma aula sobre o lançamento horizontal, o oblíquo, né, projeto de balístico, né, canhão, sai e é lançado, ele poderia começar a falar assim, olha, lá na Idade Média, quando iam invadir um castelo, eles tinham que posicionar o, o canhão, enfim, aí ele criaria um cenário, é a fase da introdução, que eu só estimulo, então demora uns três minutos, uma coisa assim, cinco minutos. Depois vem a fase da, é, de uma, uma explicação sumária, o que é a explicação sumária? E o professor vai começar a apresentar elementos, se ele vai falar sobre fase da Lua, ele vai dizer o seguinte, vai dar o conceito de rotação, translação, vai dizer que existe envolvido aí a Terra, a Lua e o Sol dentro desse processo. Ele vai dar alguns elementos do tema e do problema sem explicar o assunto em si, certo? Depois que ele apresenta alguns as, é, tópicos e alguns elementos do tema ou problema, aí ele passa para a terceira subetapa da introdução que é chamada de elicitação. O que é elicitação? Ele apresenta questões, perguntas, Perguntas para os alunos. Aí a primeira pergunta é, vou dar um exemplo, sei lá. É, desenhe a Terra, a Lua e o Sol nas diferentes fases da Lua. O aluno ainda não teve uma aula que ele viu isso não, mas você está puxando o conhecimento prévio dele. Aí o aluno vai lá tentar, professor, eu não sei, mas tente aí, com o que você já sabe. Aí ele vai fazer uma previsão, né? O aluno está tentando ver o que é que ele já sabe. Depois eu peço, é, escreva aí agora, é, se você estivesse no hemisfério norte e olhasse para o céu, segunda questão, e fosse lua cheia, uma pessoa que está no hemisfério sul também veria a lua cheia? Aí o aluno, ah, eu não sei e tal, aí eles começam a fazer isso. E aí esse método, Paul, e ele é bom em grupos, tá? em grupos de cinco, então os alunos estão discutindo e estão tentando ver com o que eles já sabem, perguntas que ainda não teve explicação teórica do professor. Aí o que é que o professor faz? O professor vai para a segunda fase do método foi a observação. Aí, na observação, o que é que ele faz? Ele vai apresentar um simulador interativo, um vídeo, um texto, um artefato do saber que o aluno que vai consultar e vai ver se dali ele consegue obter, é, obter é, respostas que confirmem ou contradizam o que ele acabou de prever. Ele não falou que a Terra, a Lua e o Sol estariam na determinada posição? O vídeo que o professor vai mostrar, ou o simulador que ele vai mostrar, vai ter elementos para o aluno comparar o que ele está vendo, que ainda não tem explicação do professor, com o que ele escreveu, com o que eles acabaram de dizer. É Aí é um processo do que, que chamam de self-direct learning, aprendizagem autodirigida. O professor ainda não está, ele não está descrevendo, ó, oh, fica desse jeito e tal, mas ele está oportunizando o aluno descobrir ele provocou, estimulou, botou alguns elementos e botou perguntas. Depois ele botou uma, um cenário em que a pessoa vai conseguir lá é, observar. Por isso que é chamado de observação. Aí, nessa observação, o professor pede, anote tudo que você achar relevante. Aí, por exemplo, para dar um exemplo melhor disso, vamos dar um exemplo disso aqui, ó. Eu vou pegar, eu estou mostrando aqui um site chamado Fete Colorado, tá? Deixa eu ver aqui, FET Colorado. É um site gratuito, por isso que eu estou recomendando ele. Da Universidade do Colorado, ele tem simulações em química, física, biologia, matemática, ciências da terra, que você pode baixar, certo? É, para usar de maneira né, dentro do seu PowerPoint, bota o simulador lá como arquivozinho executável, dá para fazer, bacana, certo? Ou deixar solto. E você depois pode usar para a fase de observação. Então, por exemplo, se fosse um professor de física e quisesse ensinar a lei de Lenz, lei de Faraday, que fala de que uma corrente elétrica é induzida por um campo eletromagnético, ele poderia, na fase da, observer, da, da, na fase da previsão, fazer várias perguntas. Ele poderia dar até essa foto para o aluno, certo? O que, que acontece, ele diria o seguinte, quando essa torneira for aberta, Aí o aluno daria a opção dele, ó. Eu vou abrindo, vou aumentando ou diminuindo a vazão da torneira. Quanto mais água cai, batendo nas pás aqui desse timão, o ímã que está aqui preso, ó, vou parar aqui, o imã que está aqui preso, ele gira. Quando esse ímã gira, gera uma corrente eletromagnética que induz, né, uma corrente magnética que induz aqui uma corrente elétrica nesse, nessa espira. Olha, pessoal, não sou professor de. De, de física não, eu sou professor de biologia, eu estou metido aqui só para mostrar para o pessoal que tem possibilidade. Então, eu vou aumentando aqui a vazão, tá certo? se eu estiver explicando alguma coisa errada, por favor, me perdoe, mas aí o que, é que acontece? Quanto mais rápido, mais corrente elétrica, mais energia, maior o brilho. Aí é o seguinte, aqui está na vazão máxima, mas o, o simulador ele permite que eu aumente as espiras, só tem uma espira, não é aqui? ó Se eu botar duas, olha o que é que aconteceu com o brilho da lâmpada. E vou botar três, ó. Maior, maior brilho ainda. Então, eu posso fazer várias perguntas de previsão e o aluno, em cima de variáveis como vazão, número de espiras ou até a área da espira, eu posso mexer aqui na área, eu vou aumentar aqui, ó. Essa área vai aumentar da espira, observe. Tá certo? Ó, aumentando a área. Deixei na área máxima, eu tenho o brilho máximo da lâmpada. Então, o que que são variáveis? Espira, área e velocidade do ímã, né, da, da rotação do ímã, que dá a quantidade aqui do campo eletromagnético. Eu posso botar uma bússola aqui para analisar, posso botar linhas de campo, posso mostrar o um medidor de campo, tá certo, onde eu quiser botar, posso colocar qual seria a situação que tem menor, menor brilho da lâmpada, seria uma pergunta lá da previsão, que o aluno agora, na fase da observação, vai testar, vai ver se o que ele respondeu bate com o que ele vê, olha aí como é muito mais interessante, olha que a aprendizagem está sendo construída em primeira mão com o aluno, em vez do professor ficar dizendo e tal, tal, tal, o aluno vê, ele experimenta e ele vai lá clicando, ó, diminui o número de espira, tá? pode ser uma tarefa de caso, o professor pode passar o link para o aluno, abrir no computador dele, ou abrir no celular dele, que é possível também, e testar tudo, então a tarefa, Tá certo? Pode ser feita à distância usando isso. Aí eu posso botar aqui, ó, o menor brilho possível da lâmpada vai ser a menor vazão, o menor número de espiras e menor área. Olha aqui, a lâmpada tá quase sem mexer nada, ó, tá vendo? Ó? Por quê? Porque quase não tem campo eletromagnético. E assim, da mesma forma que tem esse simulador, que tem ainda a variação para transformador, para eletroímo, para solenoide, para várias coisas, né? Então, assim, aqui, eu mexendo aqui, ó, passo aqui pela por dentro da espira, várias situações que o professor ele pode conhecer. Aqui eu poderia mexer aqui com biologia, sobre difusão simples, tá certo? Mostrar as concentrações, tá certo? Botar mais ou menos canais, saber se vai haver difusão ou não, entre o meio hipertônico e o meio hipotônico. Então, tem muitas situações. Então, por isso que eu digo o seguinte, ó. Olha o que é está que acontecendo. Metodologia, método POI, ligado com o quê? Com a tecnologia simulador. Depois que o professor passa dessa fase, né, de, da fase da observação, vou voltar aqui, tá? ele vai para a, fase, a terceira fase do método POI, é previsão, observação, explicação. E o que é que a explicação é? O aluno vai ver se o que ele é, viu, é, se, na fase de explicação, se o que ele viu na observação Ratifica, confirma ou retifica ou corrige o que, ele, o que ele botou como previsão. Depois que as equipes entregam no, na, no papel, no trabalho, assim, olha, professor, a gente, na previsão a gente achou isso, na observação a gente observou isso, e na explicação a gente reformulou, corrigiu. E aí a gente agora conseguiu, tá? Aí só depois é que o professor faz o quê? É que o professor dá a explicação dele tradicional que ele vai explicar mesmo. Primeiro, ele deu ao, ao, ao aluno a oportunidade de, de descobrir sozinho. É claro, descobrir de uma forma guiada, ajudada, tutorada, porque o professor montou uma sequência didática, por isso que é o como, tá certo? Que é a parte mais difícil, de fato. Ele montou uma sequência didática que o aluno conseguiu extrair dela uma boa oportunidade de aprender e de transformar aquele conhecimento teórico em um conhecimento inteligível, compreensível e, e, e real tá certo? Olha como é bacana. Então, aqui, eu vou, já estou perto aqui da minha finalização, o último aspecto que o professor precisa saber sobre é how much, quanto isso vai custar dele, né? Dentro do metro 5 gás 2 h para eu fazer essa transposição, aí ele vai elencar tudo que ele precisa saber. Ele tem que saber, aprender um pouquinho mais sobre as metodologias, sobre as tecnologias, sobre a forma e uso de cada uma, ver assistir uns tutoriais, ler alguma coisa, conversar com outros colegas, né? Então, é aqui onde o professor está, nesse hallmark, que está o comprometimento. E, claro, o quanto ele também vai precisar preparar os alunos. Por quê? Porque ao mudar de método tradicional para o método ativo, né, como a melhor forma de transpor o conteúdo, combinando a, as tecnologias digitais, os alunos, eles têm que ficar bem preparados, né? Então, eles têm que ficar ambientados, então, assim, se o professor quer usar, por exemplo, vídeos integrados com questões no Edpuzzle, o aluno tem que instalar no, no celular dele o aplicativo. E o professor tem que convencer isso. Porque hoje todo mundo está <risos> com problema de memória no, no, no seu celular, né? Que é todos os aplicativos do mundo. Então, você vai, olha, aqui a gente vai se é, aprender, vai se relacionar por esse aplicativo aqui. Precisa dele para a sua aprendizagem. E aí você vai fazendo o que o celular se torne um objeto de aprendizagem. Olha só, não é apenas um objeto de distração, enfim, mas ele é um objeto de aprendizagem. E aí, pessoal, o corpo do ensino são as tecnologias, e aí eu só mostro aqui que você... Como eu já tinha falado, né? É, a roteirização da aula, que o professor precisa fazer, uma boa chamada, né? uma vinheta, se, ou tem sites hoje que fazem vinhetas gratuitas, é tranquilo. Como ele vai introduzir aquela aula, problematizando, contextualizando, interdisciplinarizando, como ele vai desenvolver o conteúdo, botando exercícios no meio, fazendo, seja na aula síncrona, seja na aula assíncrona a gente tem que roteirizar as duas, tá? Como é que ele vai concluir essa aula, fechamento, recapitular, linkar com outros assuntos, demonstrar que o que ele falou foi importante. Né? Então, essa parte ó, de roteirização também faz é muito essencial para você transpor um conteúdo. E aqui, só mesmo com um nível de provocação, eu vou deixar uma lista de aplicativos, já que essa nossa... Essa nossa comunicação aqui está sendo gravada, o professor depois ele pode ver aqui algumas sugestões, ó, o Trello e o One Run -it, pode se combinar bem com a aprendizagem baseada em projetos, Socrative para fazer provas, gabaritos, aulas gamificadas, Quizlet, Carro, Quizzes para fazer quizzes e também é, trabalhar com cartões, né, o, o Powerware, aquele que faz, usa, capta opinião de uma audiência, tá certo? é O PlayPost, o Edpuzzle, que eu falei várias vezes, é o vídeo que integra questões, é né? O programa que pega vídeos do YouTube que você levou lá e integra com suas questões, o Edpuzzle, o PlayPost é outro tipo que faz a mesma coisa, só que ele é mais, é, tem mais elementos pagos. StormBud, Coggle, é, MindMap, MindMap, Bizagi para fazer mapas mentais, mapas conceituais, tudo isso aqui é ferramenta. Olha o Fetch Colorado, que eu dei o um exemplo hoje, né? Você vai fazer aí, é, simuladores, integrar com o método POI, até coloco aí, tá certo? Tudo isso aqui é só um backupzinho para você depois sair é, curioso para ver. Thinglink, coisas ligadas, uma mesma imagem, eu posso botar vários conteúdos, né? É, enfim, é, botar hiperlinks numa imagem, se fosse uma célula, várias organelas, cada organela com a tag, uma marcação, que estaria ali um texto, um vídeo... É, um exercício, e eu mandaria só o link da imagem. O aluno, quando receber a imagem do celular, à medida que ele vai passando o dedo, vão aparecendo instruções, informações sobre cada referência daquela. O que dá uma noção mais fácil de integração. Eu sou da biologia, mando uma foto de uma célula com todas as organelas. E para recapitular, para eu... porque isso é fácil de mexer, certo? É, eu monto lá, boto as figurinhas e o aluno vai vendo. Ah, aquele relembro o que é a mitocôndria. Vamos fazer aqui um, uma reprise, rápido, para a nossa... Próxima atividade, o aluno vê ali, e é fácil, não é difícil, tá? Mas é aquilo, você, professor, que tem que avaliar o que funciona melhor para você, para os seus alunos. As ferramentas estão aí. Padlet, para fazer post-its virtuais, com, né, com fazer um brainstorming, tá certo? Fábrica de aplicativos, se eu quisesse fazer um aplicativo para o aluno, né? Com, gratuito, sem precisar saber programação, só vai ter que levar a marca d'água, né? Se você não quiser pagar pelo aplicativo, mas é bom para eu não eles me mandam com a marca d'água, eu só quero saber se ele conseguiu construir um objeto de aprendizagem, né, me entregar um aplicativo que estimula a educação ambiental nas pessoas, por exemplo, usando um aplicativo. Quizix, oh, ó, esse é futuro é bacana demais, porque porque ele tem vários joguinhos que eu posso fazer de várias frentes, tá certo? Então, de nave espacial, aquele jogo de, de encontra a palavra, é, da forca, enfim, que eu posso botar meus conteúdos ali, beleza? E é isso, pessoal. E aqui eu vou também deixar no final só uma lista de metodologias ativas para deixar a provocação para o professor buscar aí técnica dos seis chapéus, brainstorming, breakwrit, ou 635, 5W2H que eu falei, método duets, né, os debates de dilemas morais, né? O, o modelo de debates, usando também a, a, a, a, o método de Graham, fishbowl, painel integrado. Tudo isso aqui, ó, método dos mapas mentais, mapas conceituais, método Poi, e a corrida intelectual gamificada. Ó, faltou o desenho aqui dela, mas tudo bem, poderia ser só uma, uma situação de, de corrida, e de jogos, de torneio. O fato é, eu quero que vocês fiquem inspirados a procurarem, né, ó, diferentes métodos para fazer suas diferentes transposições, certo? A aprendizagem baseada em times, em problemas, em projetos, a contação de histórias digital, a sala de aula invertida, webquest, a web gincana, né? Tanta coisa, tá certo? Que vocês estão vendo aí, debate de dilemas morais, tá? Tem muita coisa. E é, quero deixar vocês aqui mais inspirados, né? Como é, o William Artward diz, dizia, né? O professor medíocre conta, o bom professor explica, o excelente demonstra, mas é o excepcional que inspira. Então, o mais importante é o professor sair daqui inspirado, percebendo que aqui ele pode né, ampliar mais suas possibilidades. E aí eu termino aqui também com a frase de Aristóteles, meu filósofo favorito, educar a mente, sim, educar o coração, não é educação. Tá bom? Deixo aí, olha aqui os nossos últimos slides. E muito passo obrigado. a palavra, Constantino. Obrigado, professor. Ótimo. Agradeço bastante aí a sua colaboração, sempre um prazer ouvi-lo falar com tanta propriedade sobre o tema, muito bom mesmo. Por fim, eu gostaria só de, antes de passar a palavra final para o professor Constantino, ressaltar as publicações que o grupo de trabalho já tem produzido sobre o histórico de educação à distância na rede federal, a parte estrutural, legislações e mais recentemente a gente criou guias das boas práticas para videopalestras, inclusive o professor Igor Paim falou da importância da roteirização, né, professor? Então a gente deixou, uhum. é, criamos um material para auxiliar, um material inicial que dá um, Excelente. um, um pontapé muito bom para o professor é, iniciar suas ações nas transmissões. Então eu queria muito agradecer a, a sua presença, tá, professor Igor, agradecer muito ao Lanari pelo auxílio, e passo para as considerações finais o nosso companheiro de grupo de trabalho, professor Constantino. Professor, contigo. Obrigado, Miguel. Professor, olha, diante de um cardápio tão vasto, tanto tecnologicamente quanto metodologicamente, de certo, uh, será uma inspiração duradoura, né, para muitos e muito, muitos períodos, né, toda essa gama de informações que recebemos com essa sua é, explanação, né, sobre essa transposição didático-digital. Professor, é de extrema importância, né, para o professor que agora enfrenta é, os dilemas, né, de como ir para o digital, de como planejar, de como pensar a aula, mediado por tecnologias. E, se me permite, posso fazer uma pergunta, professor? Claro, claro, Constantino, à vontade. De que forma, né, o que o senhor recomenda para realizar uma aula remota adaptativa, né, assim, adequada ao a ensino dos novos tempos, considerando justamente a mediação tecnológica, né, aquela realizada por tecnologias, e a carga horária letiva da, da disciplina, do curso, enfim. Muito bem, ótima pergunta, Constantino. Porque, assim, normalmente o professor pensa que ele vai ter que fazer o mesmo tempo, o mesmo movimento, a mesma rotina que ele fazia presencial, na forma à distância, né? Então, muitas universidades têm feito assim, do tipo, se o professor tinha uma hora e meia de aula presencial, ele vai ter uma hora e meia à distância. Só que, o que é que acontece? A gente sabe que, quando a gente saiu até uma pesquisa faz pouco tempo, a gente se cansa mais assistindo vídeo-aula do que aula presencial. A aula presencial, a gente tem uns pequenos momentos de de relaxamento, quando olha para um colega, brinca aqui, fala uma coisa ali, tá certo? Que faz parte, né? Uma, uma sala muda não é uma sala viva, né? O professor tem que entender que a conversa pode aparecer, porque é normal do ser humano. Então, isso faz com que a gente se canse menos. E outra coisa, na aula presencial, o professor teria um tempo de andar até a sala, que está contando o tempo da uma hora e meia, né? Montar o data show, não sei o que, vai... Então, teria toda uma certa, digamos, perda de tempo efetivo de aula, né? No tempo à distância, não é assim, você chega e faz o início ao fim direto, às vezes as pessoas são com as câmeras desligadas, não tem feedback, se torna mais cansativo. Então, o que é que o professor precisa saber? Minha sugestão, do Igor Painha, eu não sou verdade absoluta de nada, mas o que é que eu acho? A gente tem que é, ver, perceber que são novos tempos e novos movimentos. Então, o que é que eu faço? Eu prego, pego, se eu ia dar uma aula de uma hora e meia, tá certo? ou de duas horas, eu pego 25% desse tempo, eu for, faço uma aula resumida assíncrona. Então, se era duas horas que eu explicar fotossíntese presencial, agora eu vou explicar ela em 30 minutos, ou 35, no máximo 40. E gravo essa aula. E levo ela para o YouTube e boto no Edpuzzle. E entrego ela uns quatro ou cinco dias antes do encontro presencial, do encontro síncrono. Então, eu monto uma aula à distância, Tá certo? Gravo sozinho, boto lá, no de puzzle, boto as questões. Quando eu vou presencial, é, presencialmente, né, que eu digo, sincronicamente, de forma remota, eu vou sabendo se os alunos acertaram, erraram, quantos assistiram, e ali é que eu vou conversar, interagir com eles. E também vou fazer uma aula de mais ou menos uns 30 minutos, não tão longa. Tá certo? Porque eu crio aí um pacto didático com eles. ó Vamos assistir antes. Vocês vão ver a aula antes e na aula, na síncrona, a gente conversa, tira dúvida, faz questão, faz, usa game de interação, usa um quizlet, usa alguma coisa. E aí, o que é que... E não sobrecarrega as pessoas, porque eles vão assistir no tempo deles, eles têm que assistir antes, certo? Mas isso tem funcionado comigo, que eu acordei bem direitinho com eles. Então, eles assistem antes, depois a gente faz o síncrono. E aí, digamos, se eu tinha que dar duas horas, o que é que eu penso? Se eu fiz uma aula gravada de 40 minutos... E aí eu tive uma aula síncrona de 30 minutos ou também 40 minutos, tá? Então, agora, o, o restante do tempo vai ser o Google Formulários que eu passei para eles, vai ser alguma tarefa que eles vão fazer, que está dentro do tempo das duas horas. Então, essa contagem de tempo não pode ser uma cópia e cola do tempo presencial, porque vai diminuir produtividade e, e assim, vai deixar mais cansativo. Então, eu penso assim, que a gente faz esse, esses dois momentos, assíncrono e síncrono, e, e, e, e bem qualificado, né, com questões, enfim. Ok, que, professor, eu agradeço a, a sua recomendação, muito útil, muito válida, né, eu creio que vai ajudar bastante os nossos colegas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Já me despeço aqui, né, agradecendo mais uma vez a sua participação nessa segunda produção, professor, muito obrigado, tá? Em uhum. é, nome é, do GT, a gente agradece imensamente as suas contribuições, quero agradecer ao meu colega Miguel, né, que estava conosco aqui nessa produção, e também ao Luanari, do IFSP, que participou conosco na interpretação de livros. Muito obrigado a todos. Bom... Eu agradeço também, para mim é uma oportunidade, um prazer muito grande estar aqui com vocês, com meus pares, e principalmente nesse projeto tão bonito que é movido por esse senso de propósito ético de ajudar os nossos professores hoje, que eles precisam realmente muito apoio. E aqui eu estou sempre a serviço. E olha, só terminar com uma frase de François Rabelais, que é um renascentista, ele diz assim, é, eu não sei se eu já usei essa frase antes, mas com vocês, mas eu acho muito legal, porque a gente vive um momento de oportunidade único. E Rabelé falava assim, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Olha só, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente tem que querer agora, enquanto pode, porque se passar a oportunidade, os alunos não vão aprender tão bem. Então, a gente tem que querer, é, uma, é a necessidade. E aí a gente realiza. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Obrigadão. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tudo de bom. Até bom. a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.